Eu apoio o Fernando Haddad e voto no Fernando Haddad e convido todos a votarem em Fernando Haddad pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, porque ele traz um projeto para a cidade, um projeto de humanização da cidade de São Paulo e um programa coerente de governo, coisa que os outros candidatos não têm e ele tem. Nesse projeto e nesse programa, é preciso salientar três aspectos importantíssimos que mostram essa humanização. O primeiro é o bilhete mensal para o transporte público e ampliação da rede viária para o transporte público. O segundo é o programa da hora certa para o atendimento da população no campo público da saúde. E o terceiro é o projeto para a educação. Não só a ampliação da rede das escolas municipais, a ampliação da rede das creches, a reestruturação dos céus mas a ideia da educação da escola em tempo integral para as crianças. Meu segundo motivo é que eu sou professora universitária e é nessa qualidade que eu posso dizer que nunca houve no Brasil, um ministro da educação igual Fernando Haddad. Não só pela valorização da escola pública, pela expansão da escola da, da universidade pública, pelos programas sociais como o ProUni o ProEja, mas sobretudo a remodelação do Enem, que foi o único ministro que teve a coragem de destruir aquilo que foi implantado pela ditadura e, e ninguém havia mexido, e que é a indústria do vestibular. E meu último motivo, evidentemente, é porque Fernando Haddad foi meu aluno. E ele foi um dos alunos mais brilhantes, mais inteligentes, mais responsáveis e originais que eu já tive. Portanto, novas são as ideias, novo é o programa Novo é o projeto, novo é Fernando Haddad.